queres poupar tempo na análise de ações e investir com mais confiança, então fica desse lado que este conteúdo é especialmente desenhado para ti. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quanto se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na bolsa de valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Se és daquelas pessoas que está à procura de uma fonte de suporte, está à procura de alguém que faça o trabalho por ti, para analisar as milhares e milhares de empresas que há cotadas à volta de todo o mundo e que te ajude a investir com mais confiança, então eu quero te apresentar hoje mesmo aqui o Elite Pro, para o qual nós abrimos subscrições muito recentemente e também acabam muito, muito brevemente, por isso vamos aí, sem mais demoras quero-te mostrar aqui a, a própria página do, do Yellow Elite Pro para tu perceberes como é que funciona, ok? e eu vou deixar este link na descrição, vai, vai ficar aqui o link para tu poderes ver com, com mais detalhe e uh, por isso tu, mal entres no site, se quiseres, fores daquelas pessoas que agem logo rapidamente, e eu gosto disso também, ok de pessoas com, com ação, com, que, que vão logo atrás do que querem, tens logo aqui um botão, ver que, que diz sim, quer ser membro do Yellow Elite Pro e investir com mais confiança, poupando tempo nas análises. E imediatamente entras para a, a parte do, do checkout e, e faz a tua subscrição. Tens subscrição mensal e anual, claro, com uma poupança significativa. ok Tens também, eh, podes ir vendo ao longo da página, vários testemunhos de pessoas que já passaram e que ainda estão no Yellow Elite Pro. Okay? Vários subscritores que falam sobre o, o serviço e, e o que eu te quero mostrar aqui é que o IEL Elite Pro vai te ajudar de que forma, ok? Em primeiro lugar com muitas análises de ações completas, super completas e que acima de tudo estão em bom português, estão de uma forma didática para te ajudar a investir melhor, ok? São análises mesmo muito completas que eu faço também do ponto de vista pessoal, para eu, eu partilho contigo aquilo que eu faço com o meu próprio portfólio, o que é que eu faço, o meu trabalho diariamente, ok? E por isso, tu, para além destas análises que, que são mesmo muito completas, vou a dizer, posso ser suspeito no que vou dizer agora, mas é a realidade, não conheço nenhum outro serviço em Portugal, pelo menos, ok? Em português, que, que tenha análises tão, tão completas. Há outros serviços, mas com análises mais superficiais, digamos assim. De qualquer forma, aqui eu partilho contigo o meu próprio portfólio pessoal, okay? a percentagem que cada empresa ocupa no portfólio num, num dado momento, e eu, para além disso também, comunico-te todas as operações de compra e de venda que eu venho a fazer com pelo menos 24 horas de antecedência. Isso quer dizer que se eu produzir uma análise hoje e disser, ok, é, é para comprar, então eu comunico-te isso na análise e só 24 horas depois, no dia seguinte, é que eu vou mesmo comprar essa ação, ok? Isso permite-me ter um alinhamento maior contigo, permite-nos ter os nossos valores alinhados, para mim é muito importante trazer esta transparência, transparência, trazer esta honestidade na, nas análises e, por isso, eu fico sempre com a pele em jogo, uh, como se diz em inglês, skin in the game, e uh, ao fazer isto, ok? Por isso, em resumo, tu tens análises super completas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, partilha do meu próprio portfólio pessoal, vais ver a porcentagem que cada empresa ocupa no portfólio num dado momento. Tens acesso a todas as transações On time, ok? E, uh, e acima de tudo, todas as comunicações de compra e de venda são feitas com muita antecedência para que tu possas uh, investir melhor, ok? Tenho aqui alguns exemplos dos melhores investimentos que, que, que os subscritores do IALEIT Pro tiveram tiveram acesso nos últimos tempos. Claro que há outras empresas onde eu já tive maiores rentabilidades, por exemplo, não está aqui a Apple, que rendeu mais de 200% em 3 anos, ok? Mas há aqui alguns exemplos mais recentes, de, por exemplo, a Jerónimo Martins saiu do portfólio há pouco tempo, a Park Hotels and Resorts também saiu há pouco tempo do portfólio, a Simon Property Group e a CBOE continuam no portfólio e são estas as rentabilidades até ao momento, ok? E por isso tens aqui mais uma vez um resumo do que vais ter acesso, ok? Para... E ver também para quem é que não é e para quem é que é o IEL Elite Pro. E para mim isto é muito importante, porque se és daquelas pessoas que está à procura de milagres, está à procura de, de um botão mágico, esquece, não, não é para ti de todo, ok? Se também só procuras recomendações, aconselhamento financeiro para, para saber onde vais investir, eu também não o posso fazer, ok? Eu apenas partilho o que eu faço com o meu próprio portfólio. Há pessoas que seguem determinadas uh, compras barra vendas, há outras pessoas que não seguem e está tudo bem. É assim mesmo que deve ser, as finanças são pessoais, os investimentos são pessoais. Ok, E por isso, não, não queiras também especular, em vez de estar a investir, não queiras estar aqui a vir ver o, só o meu portfólio para ver como é que está, e depois sais, e depois queres voltar três meses depois para ver como é que está no aumento. Esquece isso, porque não vai dar. A minha equipa tem uh, instruções muito, muito sérias para que não deixe ninguém entrar que tenha saído nos últimos 12 meses. ok? Ou seja, se tu entras hoje no IELA Elite Pro, sais amanhã e depois achas que vais voltar três meses depois, não vai dar, ok? A equipa tem instruções para que durante 12 meses não seja permitido novo acesso. E porquê é que nós fazemos isto? Muito simples, porque queremos investidores lucrativos completamente alinhados connosco, ok? Nós queremos uma comunidade lucrativa forte, uma comunidade lucrativa que esteja verdadeiramente unida e que saiba uh, guiar-se pelo fio condutor que nós estamos aqui a construir também. E por isso, se tiveres sempre aos saltos a entrar e a sair, vais perder essas oportunidades, ok? Agora, se realmente és uma pessoa que não tem tempo para analisar as ações do ponto de vista individual, se estás à procura de análises completas das empresas que estás em bolsa, se, se estás à procura de obter boas rentabilidades, se tens uma mente aberta para aprender e para partilhar com os outros investidores lucrativos, então dou-te as boas-vindas aqui ao IEL Elite Pro. Tens então duas possibilidades para subscrever. Neste momento, ainda está a 37 euros por mês ou 370 euros por ano, o que dá uma poupança de cerca de 20%. Ok? Mas posso dizer que estes valores vão subir no futuro. É, é provavelmente, provavelmente, é a última vez que estou a fazer a estes preços e o próximo o próximo lançamento do iello elite pro vai ser já a outros preços, ok? Por isso é mesmo para aproveitar esta oportunidade. Para além disso, repara que só precisas de um, um investimento de mil euros valorizado 37% ou um de 2 mil euros valorizados a 9% e está o teu o teu investimento já completamente saldado. E isso é muito importante, ok? Se quiseres ver aqui também quem é que eu sou e como tenho contribuído também em termos de, de análises com a própria Investing.com, que é o maior portal de investimentos, com, o portal de investimentos com maior crescimento a nível global, e, e tenho vindo a, a contribuir com eles, ok? E por isso, depois tens também aqui, finalmente, um conjunto de perguntas que ainda te poderão surgir, e, uh, e por isso podes consultar aqui. De qualquer das formas, se tiveres alguma pergunta a esta que não esteja esclarecida aqui neste vídeo que eu estou a fazer, ou na própria página, envia um, um e-mail com as tuas dúvidas para contacto.investimentosucrativos.pt, como tens aqui, e, e nós esclarecemos todas as tuas perguntas. Para além disso, também tens aqui um chat, que no cantinho, em que podes entrar em, em contacto diretamente connosco a partir da página Facebook, ok? Por isso, espero que, que este conteúdo seja mesmo para ti, que o IELA Elite Pro te ajude a investir melhor, acima de tudo te ajude a investir com mais confiança e a, a ajudar-te principalmente nesta, nesta questão do tempo, que é super importante. e Eu quero que tu tenhas mais tempo livre para aquilo que tu fazes diariamente, para estar com a tua família, para estar com os teus amigos, para te dedicar às tuas causas próprias e, e assim eu faço o trabalho difícil por ti. tá bom? Fica aqui o link na descrição para a tua subscrição do Iela Leite Pro e aguardo por ti então junto da comunidade lucrativa. Tchau, tchau!